Boa tarde, os amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos apresentar aqui o o ônibus. Que é esse pêndulo Ele tem 60 centímetros de corrente. Para que você possa trabalhar com ele em pé e andar com ele interno, por exemplo no campo, você vai andar no campo, parte de mineração, então ele tem uma corrente já no tamanho certo, agora você pode trabalhar com ele já segurando em cima, e você também pode trabalhar com ele em cima da mesa, que então, é um que nós estávamos desenvolvendo, para que pudesse ser trabalhado em cima da mesa então a gente vai fazer uma demonstração dele, da capacidade dele e aí mostrar para o pessoal o que é capaz Aqui ele tem a câmera né, A parte da câmera dele Você coloca, por exemplo, o testemunho e fecha Então hoje nós vamos dar uma demonstração dele na parte de mineração né, que seria metista Mineral é, é, rubim, ouro, quartzo, vermalina, diamante. Então nós vamos começar aqui com os rubim. Os tá aqui, ó. Rubim vermelhinho. Nós vou colocar na câmera. Vendo a câmera dele então aqui ele está com o bobinho na câmera fechamos aqui nós temos um outro saquinho que está com vários um um bobinhos aqui dentro e aqui agora nós vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui em cima aqui a corrente é o seguinte você vai trabalhar em cima da mesa você pega a corrente ó, deixa na mão fui ela dentro da mão e você leva esse dedo esse dedo aqui ó você deixa aqui em cima então agora é ele que vai trabalhar em cima do rubinho você encolhe o tanto que você precisar encolher aqui ó o tanto que você precisar encolher você deixa aqui ó porque para quando o pêndulo é só para trabalhar em cima da mesa ele precisa mais que é 25 30 centímetros de corrente então no caos aqui ele vai trabalhar aqui agora no rubinho ele, ele já está achando o rubinho já achou ele já está começando a girar porque porque é o rubim que está embaixo ele está com o rubinho na câmera agora Com que ele está com o rubinho ele dá um pouquinho de corda para ele aqui para melhorar pra ele está girando porque ele está com o rubinho na câmera e o rubinho também está embaixo agora nós vamos fazer o outro teste vamos tirar o rubim e nós vamos colocar um quartzo então agora um quartzo que está aqui aqui no quarto ele não vai nem mexer ele está totalmente parado você pode esperar que ele não vai rodar para nenhum por quê porque não é o material que está na câmera dele o material que está na câmera dele é rubim Agora Se eu tirar o quarto Daqui e colocar o rubim Ele vai trabalhar no rubim Só você colocar Ele já começa a movimentar Ele já está movimentando Ele aqui em cima Minha mão está parada Ele já está rodando o rubim Porque o rubim está embaixo mas se você pôr outro qualquer outra coisa que ele não roda então agora nós vamos colocar o chumbo nós estamos colocando o chumbo e ele vai ficar parado do mesmo jeito ele não vai rodar porque está embaixo é chumbo então é veja bem ele roda conforme o material que está nele aqui ó vai ter ouro vamos colocar um pedaço de ouro Aqui ó, mostrar o pessoal na câmera. Não sei se está dando para ver aí. Esse é o ouro. Ele não vai rodar também, por quê? Porque ele tá com o um rubim na câmera. O rubim na câmera não vai rodar em cima do ouro. Você pode ficar meia hora com ele aqui em cima que ele não vai mexer. Então, agora nós vamos tirar o rubim. Vai tirar o rubim de dentro. agora nós vamos colocar o chumbo está com, tá com uma pedra de chumbo aqui mesmo hein? vamos ver se vai dar mais que vai dar agora nós estamos com o chumbo lembrando pessoal que sempre que você deixa a parte aqui ó a parte que da corrente você deixa fechada fechado aqui dentro da mão e esse dedo aqui de sempre nessa posição aqui, ó. Sempre fechando aqui na corrente. E os outros quatro dedos fechando com a mão. Então, agora então estamos com chumbo: chumbo na cama e chumbo embora. Então, vocês vão ver que agora ele vai começar a rodar. Olha, ele já está rodando. Por quê? Porque ele está com chumbo. Ele está com chumbo ele vai rodar no chumbo. Agora nós vamos tirar o chumbo e vamos colocar aqui o nióbio. Isso aqui é o nióbio, o pessoal já conhece, tem meus vídeos aí com o nióbio. Ele não vai girar, por quê? Porque é nióbio. Não vai girar, só vai girar aqui se eu chumbo aqui. Então veja bem, ele só roda no fumo porque ele está com fumo. A esmeralda aqui estamos aqui com, com a esmeralda vamos colocar a esmeralda dentro de e vamos fazer o teste na esmeralda esse pêndulo ele foi desenvolvido justamente para isso para que o pessoal possa é trabalhar com ele, por exemplo, achou o mineral, já testa é, você pega aí um você acha que é esmeralda você pega um pedacinho de esmeralda e testa agora ele aqui ele está com esmeralda não sei ver ó, a esmeralda já começou a movimentar ele está rodando quer dizer ele rodou porque é esmeralda tem baixo agora nós vamos tirar essa esmeralda Vamos colocar aqui, quartzo, colocar o quartzo, que é uma mesma família de né, Agora, o quartzo, ele não vai rodar, você vê que a distância está a mesma ele não vai rodar. Por quê? Porque não é esmeralda. Uma, uma, não é igual a outra. Não é porque uma é pedra, outra é pedra, que ele vai rodar na pedra, não vai. Você pode ficar aqui meia hora, cima que, que ele não roda. Então, vamos tirar o quartzo vamos colocar netista, é a mesma coisa você pode ficar com ele aqui um tempão porque ele não roda. Vale, vamos tirar netista. vamos colocar a esmeralda de volta ó, você a esmeralda ele já começa a se mexer ó. Ó. aqui ele já está girando em cima porque a esmeralda está marcando Então, é muito simples. Você tira a esmeralda da câmera, coloca aqui no volta. Agora, nós vamos colocar o ouro. Vamos colocar um ouro na câmera. Vamos um pedacinho de ouro, estou colocando um na câmera. Esse ouro está ruim, é dessa chapinha aqui, Mas vai dar certo. chapinha de ouro aqui em cima. olha veja bem. Olha, ele já começou a rodar no ouro. Está rodando. Está tá devagarzinho, mas vai acelerando. Ó, isso ele está rodando no ouro. Agora, se eu tirar o ouro daqui, Eu vou tirar o ovo e colocar o chumbo. Veja bem, ele não vai fazer nada em cima do chumbo, porque não um é ovo. Então ele vai ficar parado. Se eu ficar de jeito está quente fica aí. Que o Então ele não gira em cima do chumbo. Agora, veja bem. Se eu tiro o chumbo, coloco de ovo. Também nada vai acontecer. vai estar parado e não vai fazer nada se eu pegar a termalina termalina mesmo também nada vai acontecer agora veja bem nós fizemos acabamos fazer o teste com o ouro uma de ouro que tem outra pratinha de ouro agora nós vamos fazer o teste com uma ametista aqui tem uma ametistinha e nós vamos colocar aqui dentro agora começou a chover forte aqui de novo então ó vamos vamos voltar aqui ó vamos pôr uma ametista embaixo agora nós estamos com uma ametista embaixo a ametista está 10 centímetros na ponta do pêndulo ele já começou a girar e agora ele vai aumentando o giro dele, cada vez mais. Aqui, assim, se eu ficar mais tempo, ele vai aumentando. Por quê? Porque eu estou com a metista na câmera dele, então ele vai reconhecer o que tem. Ó. Agora, vamos tirar a metista. Vamos colocar aqui uma linha. Vai colocar uma formalina e não vai fazer nada, vai nem se mexer, ele foi lá e foi do mesmo jeito vai continuar Por quê? Porque a formalina não é aqui Você pode ficar esperando aqui que ele se mexe, ele não vai se mexer Agora nós vamos tirar a mexida E vamos colocar o quarto, aqui tem um pedacinho do quarto vamos colocar na cama e aqui nós temos um outro quarto agora você vai perceber ó é um quarto na cama e outro quarto embaixo agora, ele já começou a se mexer ele já reconheceu que é o outro quarto embaixo ele já vai aumentando a velocidade agora quanto mais tem que esperar mais ele aumenta a velocidade Porque é um quarto reconhecendo o outro. Então agora vamos tirar o quarto. Levou só a metista. Vamos ver se ele reconhece a metista como quarto. E a metista é da mesma família do quarto. Ele só muda alguma coisa. Não reconhece a metista como quarto. Vamos lá, filho do lado. Então ele, ele só vai reconhecer com a metrisa, ou se você manda a metrisa, ele reconhece com a metrisa. Então aí se mexe. Agora vamos tirar o quarto Vamos colocar o diólogo. Agora é o diólogo que nós vamos testar. E a corrente é cumprida, mas ela tem que ser cumprida. Aqui nós estamos trabalhando em cima da mesa, então a corrente trabalha puxa. Agora aqui está o mió. E nós estamos com o milóculo na câmera. Então olha lá, ele já começou a se mexer porque ele já começou a reconhecer o mióculo. Então ele já está girando e vai cada vez aumentando mais. Por quê? Porque é o mioco que está na câmera dele. Agora vamos tirar o miolo. Agora nós vamos o que é mais esperado é o diamante Tá é difícil saindo daqui porque Já tá tem que ficar ruim sair disso né? Dentro desse saquinho nós temos um diamantinho e aqui dentro nós tem vários diamantes. E aqui ó, não sei se dá para ver na câmera aí, mas tem um diamantinho pequenininho que deus. Então vamos colocar ele aqui dentro. Agora nós estamos com diamante na câmera. Tá? aqui ele só vai rodar se for diamante que vem embora, se não for diamante eu não rodo. ele não roda ele está rodando, porque é diamante e o diamante ele tem uma boa energia, ele roda mais forte agora, se eu tirar o diamante de baixo, ele para, parou se eu colocar o diamante, ele começa de novo agora nós vamos tirar o diamante vamos colocar rubinho o rubinho tem dureza nova vocês sabem o diamante é 10 agora nós estamos com o rubinho embaixo ele nem vai se mexer no rubinho por quê? porque porque rubinho não é diamante você pode ficar esperando aqui nada vai acontecer nós então vamos tirar o rubinho vamos pôr aqui um ametiço também nada vai acontecer também, porque a letícia também não é diamante. Mas vamos, vamos fazer outro. Vamos fazer esmeralda. Também não vai se mexer na esmeralda, porque isso não é diamante. Vamos cortar os vamos diamantes. Ó, ele já começou a se mexer. Já começou a rodar. Por quê? Porque ele está com diamante na câmera e tem diamante em baixo. Então é, é uma questão muito simples. O que tiver na câmera dele e o que tiver aqui em cima, em cima da folha é o que vai rodar. Então, se você tiver no chão também é a mesma coisa. Ele te dá a direção, que é o outro vídeo que nós vamos fazer pela frente. Mostrando como achar a direção e por exemplo o eixo da direção de diamante ele vai aqui ele rodar sem diamante se ele não rodar não tem diamante então agora nós vamos a outro peixe que é por isso que ele chama fendo iônio agora para ver se eu tirado aqui de dentro né Aqui ele é fácil de tirar. Aqui não vai sair daqui Eu tenho que buscar uma ferramenta para tirar ele daqui. Veja em quantos minutos nós estamos aqui. Nós já estamos para encerrar o vídeo. que eu aqui um papelzinho e gruda lá dentro pra de sair para fora. então agora nós vamos fazer mais aqui uma delas, uma delasinha curta então agora aqui ó pena, você só roda se for diamante não for diamante você não roda ó, ele nem te meteu por quê? Porque não é diamante. Agora ele não tem nada na câmera, nada. Agora ele está com o comando de bola. Então ele nem se mexeu. Vamos colocar a metida. Pena, você só roda se for diamante. Se não for diamante, você não roda. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele roda. Não rodou. tá quieto. Vamos para o quarto vendo só rosa se for diamante, não for diamante você não roda Não rodou, Por quê? porque não é diamante. Agora nós vamos colocar o diamante. vendo você só rosa se for diamante, se não for diamante você não roda Olha, ele já começou. Ele já está reconhecendo que é diamante. começou a rodar porque porque ele reconheceu que é diamante ele está o comando de voz que é a racer ele rodou porque é diamante e ele demora um pouquinho a reconhecer mas roda agora nós vamos tirar o diamante pois esmeralda vendo você só roda você foi diamante ele vai esperando um pouquinho tem que esperar um pouquinho, ver se ele reconhece que é diamante. Não está reconhecendo. Não está reconhecendo que é diamante. Você só roda se for diamante. Pois é, está quietinho, não rodou porque não é diamante. Então é isso aí, pessoal. Esse material ele é, ele é preparado para trabalhar com comando. Vamos dizer o seguinte: você não tem que assistir muito por dentro, você pega, trabalha com comando. Por exemplo, aqui eu tenho mineral, eu acho um pedaço, uma pedra lá, eu penso que é esmeralda. Então eu quero fazer o teste. Então veja bem: Pêndulo, você só roda se for esmeralda, se não for, você não roda. já começou a rodar porque ele já reconheceu que ele é e não então você veja bem quanto mais você esperar agora mais rápido ele vai rodando outra você tem que sempre esperar para que ele para que ele reconheça porque a ah, quando você não tem nada na câmera é um pouquinho demora um pouquinho mais para ele reconhecer então ele reconheceu que é esmeralda. agora nós vamos no roubinho não, vamos no ouro, uma vez é, você só roda se for ouro, se não for ouro, você não roda ó, então você veja bem que ele já está reconhecendo rodou porque? porque é ouro Então eu espero esses amigos aí tem interesse para esse produto. O produto vai estar disponível e a descrição está embaixo do vídeo aí para quem tiver interesse. Agora nós vamos mostrar uma apresentação rápida das varionicas, que o vídeo está muito longo. Essas aqui é as varionicas número 1, um, que o pessoal já conhece. Hoje nós não vai ter uma live, nós ia ter às 5 horas, você vai ter o vídeo essa é a vara número 1 um. essa, essa é a número 2 também trabalha com a Rivois, também trabalha com o Testemunho essa é a Telescópica também o pessoal já tem conhecimento dela ela é o quarto ela não escolhe vocês viram ela, trabalham ela de lá, é aberta, você leva a ponta do dedo, fecha ela, tampa de volta e carrega, você pode carregar as duas vai no gordo e você pode carregar no gordo e temos aqui a número 4, também que é toda de cobre também, é uma vara simples, mas muito boa, muito velhinha, boa de trabalhar com ela e nós vamos encerrar esse vídeo, porque esse vídeo está ficando longo, então e os amigos aí, não se esqueçam de dar o like E se inscrever no canal é uma boa tarde na última copa